Porque é o seguinte família, é, eu comprei esse protetor de carenagem aqui na Shopee, tá? Ele é do modelinho Stunt, ele não é o Stunt real, tá? O Stunt real ele é diferente, ele tem, tem um adesivo aqui escrito Stunt, esse meu não tem. Ele é parecido com o Stunt, tá? O modelo, esse modelinho. Só que é o seguinte família, é, antes de você comprar esse escapamento, é bom você verificar se vai dar certo na, se você tiver escapamento esportivo. E por que eu quero dar essa dica pra vocês? Porque eu tenho o escapamento esportivo Da Toro Performance Que é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ó Ó, esse escapamento aqui da Toro E é o seguinte é, deu problema aqui na hora de eu colocar o escapamento da Toro Pra quem já assiste os vídeos meus aqui do canal Eu ando com a Titan 160 Ela sem filtro, tá? Vou até ligar pra vocês verem O barulhinho dela Eu curto andar com ela sem filtro Por mais que tem a chance de dar problema no motor. Minha moto aqui aqui, ó. Com 2.247 km. Moto pelo cabelo, zero. Ó, olha o barulho dela sem filtro. Como que é da hora. É bem chave, né? Então, família, é o seguinte. O problema que aconteceu... Na hora de eu colocar o escapamento esportivo na tita zona Quando eu instalei o protetor de carenagem aqui, ó é, A moto estava com esse escapamento original, tá? Que é o que eu tava andando na moto E aqui o espaço entre o escapamento e o protetor de carenagem É muito pequeno, ó Aqui dá mais ou menos um meio centímetro Só que quando eu fui instalar o Dator, Que eu queria trocar o, o som, né? Porque esse escapamento Dator aqui ele é bom porque ele é 2 em 1. Um. Vou tirar aqui para vocês verem a ponteira. Ó. Agora a moto fica só o cano. Eu queria fazer um vídeo para vocês com a moto só o cano. Só que não deu certo, família. Porque é, a curva, tá vendo essa curva aqui? Esse U. É diferente do original. Então, quando eu instalei a curva aqui, ó. Coloquei dessa maneira. Vai ficar. Tá vendo que, a, que essa parte do escapamento da Toro, ele bate... No, no ferro vermelho Do protetor de carenagem Então família É o seguinte é O que eu quero passar para vocês nesse vídeo de hoje É que antes de você comprar pela internet Um protetor de carenagem Desse modelo Esse modelo meu aqui Eu paguei, se eu não me engano foi 140 reais Eu ainda paguei barato Mas se você pegar um protetor Do modelo Stunt Você vai pagar mais ou menos uns 400 reais em média, tá? E se você tiver um escapamento esportivo é Um Dory, por exemplo Um escapamento Fortuna Eu já não vou saber te de, de dizer Se você vai conseguir Instalar o escapamento esportivo Junto com o protetor de carenagem. No meu caso aqui Deu ruim, não consegui é, Eu tenho o escapamento da Toro Agora eu queria colocar O escape da Toro Junto com o protetor de carenagem E não dá certo por causa da curva tá é, a, a, quando eu vou instalar aqui eu já tentei só não vou fazer de novo porque dá muito muito trabalho é esse parafuso aqui ó não onde você encaixa o escapamento no motor ele não não dá o espaço certinho aí no caso fica vazando o ar ali na, no motor bem nessa parte aqui ó fica vazando ar e fica um barulho muito feio não pode deixar vazar ar, tá? Então não deu certo E eu queria saber de vocês aí Se alguém tiver protetor de carenagem Desse modelo em Stunt e tem escapamento esportivo é, Qual o modelo de escapamento Que você usa, tá? Eu sei que o, o polimete de lata Ele tem a curva Que dá certo Aqui no... Nesse modelo de protetor de carenagem aquele, O de lata Mas tem outro tipo de escapamento Que eu acho que não deve dar certo também Por causa desse negócio da curva teria que mudar a curva aqui do escapamento para ele encaixar certinho na moto. Beleza, família? Deixe nos comentários aqui, tá? É, se você sabe qual escapamento que dá certo para eu instalar junto com o protetor de carenagem desse modelo, se for aquele protetor de carenagem que ele é, ele vem aqui em cima que tampa a a asa da moto Aquele lá não tem problema, tá? O problema é esse ferro aqui Que ele bate no escapamento Beleza, família? Curtiram a dica aí? Deixa o like Passa aí para todos os amigos também Para eles ficarem cientes De na hora de comprar um protetor de carenagem desse é, se, se você já tiver escapamento esportivo Talvez não dê certo, tá? O polimete de lata dá certo Mas outros é, eu já não sei dizer Porque eu não tenho aqui em casa para testar Beleza, família? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Marcha na 160. Que ela tá bonita, hein? Fala a verdade. Pega a visão da 160 vermelha. Com esse protetor. Tá muito bonita. Fala a verdade. Credo. É nóis. Música